Hey, censuradas! Eu percebi que muitas de vocês estão vindo aqui para o canal em busca de conteúdo brasileiro que tenha personagens lésbicas ou bissexuais. Sendo assim, para facilitar a vida de vocês, eu decidi fazer um compilado com todas as dicas de filmes LGBTs nacionais que eu já dei aqui no canal. Bom demais, né? Então já deixa o seu like para eu saber que você curtiu o tema e quer ver mais vida sobre ele por aqui. censurada de carteirinha já sabe como funcionam esses vídeos, né? Mas se você é nova por aqui, calma que eu te explico tudo. Todos os filmes de hoje eu já trouxe anteriormente aqui pro canal de forma detalhada. Eu falei sobre sinopse, sobre o casal sapatão, sobre o gênero e outras coisinhas mais. Então hoje eu só vou falar o nome dos filmes, ok? Se você quiser saber mais sobre eles é só assistir aos vídeos antigos aqui do canal clicando no card ou nas playlists que vão aparecer no final de tudo, ok? Agora vamos lá. Eu vou começar pelos longa-metragens, que são aqueles filmes que costumam ter cerca de uma a 2 horas de duração. São eles... Paraíso Perdido, Alguém Como Eu, Entre Irmãs, Solidões, Flores Raras, O Uivo da Gaita, Como Esquecer, Paraísos Artificiais Hoje Eu Quero Voltar Sozinho Do Começo ao Fim Ana e Vitória O Perfume da Memória e Bacurau Agora vamos para os curta-metragens, aqueles filmes com duração bem menor e que muitos deles vocês podem assistir gratuitamente aqui pelo próprio YouTube. Eu queria dar um destaque especial para o filme Amor Perfeito, uma produção brasileira independente que foi censurada aqui pelo YouTube. Por conta disso, eu fiz um vídeo muito especial sobre esse curta e eu vou ficar muito feliz se vocês forem lá assistir para prestigiar esse trabalho. É só clicar aqui no card que eu explico tudo sobre o filme e ainda conto onde e como assistir, beleza? Além dele, temos também Homework, que é um filme da websérie LGBT, Retalhos. Pra ser sua, sair do armário, a janela, tamagotchi, pra costurar folhas secas, geórgia, ela, rafaela, o olho e o zarolho, quando o sol se põe, apartamento, sobrevida, sapatão, maria de Calu, revés, maneira de amor, desavença, felícia, vó, a senhora lésbica, paciência selvagem, eu não quero voltar sozinho e compasso. Galera, tem tenho um pedido muito, muito, muito importante para vocês. Quando forem assistir a esses curtas, deixem um comentário lá, avisando que vieram aqui pelos Censuradas, que fui eu que indiquei pra vocês, ok? Isso faz toda a diferença pro canal e me ajuda muito a crescer aqui na plataforma. Bom, Censuradas, essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se curtiu já pode ficar feliz, porque muito em breve eu vou trazer um vídeo bem parecido com esse só que dessa vez falando sobre séries, webséries e novelas brasileiras. Todas que gente quer aqui no canal. E aí, curtiu? Se você quer ver mais desse tema por aqui, é só me avisar nos comentários, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber todas as dicas que eu trago aqui no canal três vezes por semana. Toda segunda, quarta e sexta às 21 horas. Pra quem não sabe, eu tenho mais outros dois canais aqui no YouTube. Claro, eu não sou lá tão ativa quanto eu sou nesse, mas tem uns vídeos bem legais. E eu adoraria ver vocês por lá também. O link deles vai estar tá aqui na descrição e eu espero que vocês gostem. É isso, um beijo e até logo.